Estamos aqui mais uma vez, vendo mais um rapaz que é casqueador, né? Qual que é o seu nome? Du. Du, você é conhecido só por Du? É. E o nome normal? Eduardo. Eduardo, fala o seu telefone, porque depois vai pro meu canal, se alguém se interessar, é a mal. pessoa entra em contato com você. É 974057793. 974057793. É. Aí pessoal, precisando do trabalho de um casqueador, tá aqui o nosso amigo, trabalha com isso também e vai fazer o casqueamento desse animal aqui, ó. Enquanto ele vai comendo hein Elisinho? Que... Olha lá, ó, segadinho. Esses tempos atrás eu conheci um, acho que é de Santa Gertrudes também. Também não, ele é. Você, de onde? você é da Limeira? Tudo aqui mesmo. Né? Você faz então cascamento em, em, em volta da, da região toda aqui? É na região aqui. Você produz as peças? Ah, as, as, o... as normal eu compro pronta, as terapêuticas eu faço. Ah, você tem que fabricar. Não, Aí vem o segredo, né? É. De como preparar para fazer bem feito, porque <risos> há quantos anos você já faz isso? Já eu faz 15 anos. Já né? aprendeu com quem? Eu aprendi sozinho, olhando. Ah, é autodidata? É. Você viu, falou, não, vou fazer. Fazendo. E acabou se dando bem? E a tarde curso, foi aperfeiçoando E hoje que aí indo É gente, quem Quer, faz minha, minha avó falava assim, quem quer faz Quem não quer, manda é. Então se ele quis aprender Ele foi atrás, correu Aperfeiçoou é E tá aqui hoje trabalhando já para o nosso amigo Ademir Nesse animal dele aqui ó. Ele já... Aspoia, já e cada ferramenta aqui, logicamente, tem a sua função, né? É, cada uma tem uma lógica. Né? E o jeitinho brasileiro tem alguma delas aqui? Não? Oi? O jeitinho brasileiro? Aquelas que às vezes você tem que comprar e paga caro, você vai e cria. Hum, tem só os tripés. Os tripé é o Suporte. É, de qualquer maneira. De qualquer é. maneira já é uma criatividade sua, né? Agora a ferramenta mesmo é tudo comprado. Tá é tudo fundido, né? Isso não tem como, né? Tudo aço a gente. Essa aqui é a fabricação minha. Eu tô vendo mesmo, porque ah, mas... eu já vi que você colocou ali e já ficou num ângulo certinho pra você trabalhar. Aí pessoal, ele falou que aqui é atividade dele, mas acho que ele não vai fazer questão, se vocês quiserem criar não, né? Não, não pode criar. Vai lá. Vamos pregar lá? Vamos na hora. Essa limpeza que você faz, ela é, é necessária para tirar esse cascorão aí? É, aqui é né, tirar a pressão da sola. Tirar a pressão da sola? Tira tá, a pressão da sola para encostar na ferradura, ajusta ela. A carne desse local que você está batendo o prego está bem longe, né? Tá. Tem uma certa determinada linha branca aqui que a gente chama, né? Que essa você... É, essa se você passar ela, você pega o vivo, né? Que não é só onde circula sangue, né? Aí que é o problema, né? É, que é o problema. Boa tarde. Boa tarde. Esse trabalho você faz a, a cada quantos meses? Cada cavalo, você fala? É, por exemplo, você está fazendo esse aqui hoje, aí daqui quanto tempo você volta a fazer? Daqui 30, 40 dias, mais ou menos. Isso para manter o animal saudável, né? É. é de entre 30, 40. Que coisa não dói, né? É porque é casco, também né? é como se fosse uma unha Que você tem que cortar, não vai doer É né? igual ele falou, tem que respeitar Nossa, Pra legal, não pegar mano. Tanto é que a carinha dela lá, cegadinha ó, Não tá nem reclamando, olha lá Ah, e você agora vai acertar essas pontas aqui, é, cara, é né? Eu acabo de ajustar ela, dobrar ela, né? Menino? Menina? Que que é a prática, né, rapaz? Olha só. Aí você faz para depois você bater de volta dentro, né? É, aqui eu fiz um encaixinho agora eu entro é, aqui. Né? É, é. Perfeito, caixinha. né? Olha lá, trava, né? Aí que beleza que fica. Boa. Parece uma ribite, né? Na verdade sim, né, Madalena? É quase isso, né? É quase isso, né? faz ah, unha de gel também, ou não? <risos> do jeito gen... <risos> que tá vendo, tá tendo as modas por aí, né? Mas você sabe de uma coisa? Nós fomos lá, eu e minha esposa fomos pra Iuna, fazer aquela festa do carro de boi, né? Hum. Rapaz, mas tem uns animais lá, que eu vou te falar uma verdade, hein? Por que você não amarrou ela ali, na mangueira? Mas tem que deixar livre, né, Tereza, para ele trabalhar ali, ó. Ah, mas é, tem uma hora, não tem que segurar ela, não. Ah, é? É, Bom, a prática, é. diz que pronto a prática aí. leva à perfeição. É. Aí tá pronto. Esse aqui já tá beleza, agora é só pintar de azul. É, só passar esmalte. <risos> Bom, de azul não, que é fêmea, né? É, fêmea. Então tem que ser rosa. Para faz Ai, assim comigo. Não, rapaz. Ai. Aí, você tá com sapato novo, hein? É, é um lado? Não, as Não, as quatro. Ai, o que ela tem que fazer? Ela tá com ela pipoca de pipoca. Ô, tá brigando por quê? Vocês não podem brigar não, vocês são um amigos, uma da outra, velho. Ah, tá dando pipoca para os animais, por isso. Que chique, hein? Ah, Olha lá, o único pato que eu conheço que come pipoca. Ah, tô falando, e galinha também. Tô brincando, se come milho, come pipoca, é o derivado, né? Deixa eu continuar ali. É, né? Eu sei que você quer, tá coitado, viu? Ó. Fica aí marcando aí, levar um novo. Vou de medo. Ela quer ir andar, ó. Ah, depois ela pode andar à vontade, né? Ah, que se prender ali fica bom, amarra né? ela mesmo. É na árvore e deixa, Você Se não trabalhar só no domingo, não trabalhou hoje, porque foi um dia especial, né? Trabalho direto. É? Ah, tá. Puxa para cá agora, né, Luizinho? Estrela! Aí você tira a medida, né? É, tira a medida, né? gente? Eu formei a ferradura no formato de casca. Você tem feito esse trabalho não só aqui no estado de São Paulo, não, né? Oi? Você não tem feito só aqui no estado de São Paulo, não, né? Faz, faz pra fora também. galinhas também, bastante. Aquela região de Ipuyuna ali você fez também alguma vez? Fui até Andrados. Ah, então você não foi até Ipuyuna, Santa Rita de Caldas? Conheço a cidade lá, mas até lá eu meia vazia. Ferrar sim, pra ferrar não... Tá que ali tem, onde eu vou com a minha esposa, eu vou muito em Pulyuna. Hum. Lá eu conheci várias pessoas que fazem carro de boi. Hum. E depois então eles adestram aqueles bois para montar, para a mulher vai na, na, nos desfiles de carro de boi. Aqueles boi que é impressionante. A mansidão que aquilo lá tem. E o boi também casqueia? Casqueia. Ah, tem que casquear ela é também. Né? Não. Só casqueamento. É só casqueamento. Ela é arisa, ah, entendi. Tereza. Você viu como é que ele tem a prática, Tereza? Ele pega a pata, coloca ali, ó. É como se ele tivesse. É como se ele tivesse é, travando ela, né? Com a pata assim fechada. Você percebe que o pé está travado, ela não consegue não, se movimentar para sair dali, né? É. Se é um cara que nem eu aqui, não tem a praça, o primeiro balanço dessa você já. Não. Esses pregos aí são comprados já preparados, né? É, esses aqui são próprios, né? Prazo top, só... Não tem como, por exemplo, vou... é até terinha como se fabricar se tivesse o que? A máquina, né? No é. caso certo, né? Não é. Ah, não é de qualquer tipo jeito, de... né? É o material específico, né? Ele não pode ah. ser duro, nem morro, nem muito morro. Então, isso aí é, é, não deixa de ser um aço, né? É, é um aço, né? Bom, pessoal, já deu o preço dele aqui de hoje, né? De hoje, 120. E só, só para casquear é quanto? É 50. Mas é uma coisa que eu falo, vale a pena, porque você cuida do animal, né? O animal ele tá.. Ele tá sempre livre de. Machucar a pata, né? Hum. Você viu lá, Madalena? Um cachorro certinho, né? Esquenta, né? Aquele, aquele chá chama é uma delícia, mas ele esquenta o corpo, né? Madalena pegou quase um, um, um pé de capim-santo. Botou no caneco pra cozinhar pra festa de São João. Mas eu gosto daquele chá também. Olha. O problema é que lá em casa, nós acostumamos, depois da janta, sempre tomar um, um chá. Você acredita que agora eu estou viciado nisso? Sempre tem que ter chá em casa. Ou é um chá chamada até que não muito, né? Chá de hortelã, chá de poejo, chá de capim santo, chá de gengibre. Tá acabando a coisa É, é, e se deixar de um dia para outro Aí fica ardido que só vendo Mas eu gosto, quanto mais ardido mais eu gosto Bom, com certeza E isso eu tenho certeza absoluta Que tem outros casqueadores Que estão vendo Esse vídeo agora E se quiser o telefone do rapaz Ele já falou, mas eu vou colocar também Na hora que eu for editar Aí vocês entram em contato com ele, se tiver de alguma coisa, pessoal. Aí em Minas Gerais, que é a região que eu mais trabalho, ele vai até aí para ajudar vocês, para fazer amizade, comer uma carne, né? Mais um pronto aí. Mais um pronto aqui, ó. É normal, pronto. Que belezinha, tá vendo? Ó? E assim vai ficando um trabalho bonito, bem feito. E o animal vai ficando mais é, chique. Bom pessoal, eu estava ali com o Ademir, como eu já falei, então eu perdi ele fazendo o casqueamento. O que é o casqueamento? Nada mais é que limpar isso daqui, ó. Né? E tirar o excesso do casco para preparar o trabalho. Então sai, sai tudo essa, vamos assim dizer, essa sujeira, esse excesso aqui, ó. Aí ele já casqueou aqui. Eu creio que vocês entenderão muito bem, apesar que eu não gravei, mas dá para vocês entenderem. Tira toda essa sujeira para preparar o casco para colocar a ferradura. Isso aqui é o casqueamento. Então, eu tava conversando com ele, ele me disse o seguinte, que o nome da profissão é ferrador. Não é casqueador, é ferrador. Casqueamento é uma coisa, né? Faz parte do, do, do trabalho do ferrador, certo? Certo. Então, a ferradura normal, que é a básica, né? Normal eu pego pronto. Que é essa daqui. É, que é essas aqui, né? Normal. Sim. Agora ferradura terapêutica para cavalo que tem problema de casco, tipo é uma oval, uma street bar. Já é diferente, até o desenho, meninite, né? É, ela é fechada. Essas aqui é no alumínio, né? É alumínio? Eu faço tanto como no ferro quanto no alumínio, só que essas aqui são alumínio. Entendi. Essa é uma oval, né? Uhum. Uma ferradura terapêutica, tratamento de várias, várias lesões e essa é uma street que fala, né? Que a barra. Que tem um reda, desenho tá diferenciado cada, também, né? né? E eu tô observando que é, são diferentes os furos. Eu pensei que fossem todos iguais, né? Por exemplo, se for três aqui, era três lá. Ah não, tem sim, tem. Não, é que aqui depende da ocasião que tá o casco lá, entendeu? Entendi. Ah, você pega um tá. cavalo, vamos dizer, com lesão, às vezes você prega.. Depende como que tá, um trinco, as coisas, tem que recuar um pouco o furo. Que que aí, para isso que, de que de tem carta, vários assim. Ah, tá. Aí você varia a furação. Né? Você sabe que eu não sabia disso, que existia esse tipo de casqueamento de, de ferradura? É. Não, terapêutica? Primeira vez. Tem, tem vários, vários. Aqui são poucas, né? Algumas, dois tipos, na verdade. Mas, Mas tem, tem mais. Tem. Isso, isso vai depender do animal, né? Do estado que tá o. Depende de cada. Eu tenho mal com, com problema de tendão, com problema navicular, laminite, entendeu? Tudo isso vai, vai fazer... Cada, essa de... cada ocasião é um existe uma ferradura, ferradura própria. É. Aí, pessoal, mais uma é, novidade para mim ferradura... e uma aula para vocês também. Chama de ferradura terapêutica, né no caso. Aí que é quem, quem fabrica. Agora, a normal, eu pego pronto. Essa aqui que você tá falando, é. né? Essa daqui eu pego... Essa não tem segredo. Essa não tem segredo. Né? Não tem segredo. Entendi. Para mim, é meu amigo, existia só uma. faz nela. E qual das ruas que atrás da porta dá mais sorte? Aquela lá ou essa daí? <risos> Eles falam de sete furos, né? Sete furos, é. Sete furos. Você sabe que tem lugar que eu vou, eu vejo, eu admiro como que as pessoas ainda têm essa, esse costume lá em Minas Gerais. Eles têm o costume de colocar na porteira, na porta. É. E como cada região é cada região, né? É que antigamente fazia muito, né? Se fazia muito, ferrador. É. Né? é, hoje devido... Com sete furos por causa disso daí. Por causa disso daí, sorte. né? Mas hoje as... As prontas já que vende comercializadas assim estampada, elas são de oito furos, né? Quatro ah, cada lado. entendi. Você tem variação no, no casco. No né? casco então, vai... é, pegar, você tem a oportunidade é, de trabalhar de uma é... forma melhor, né? E de sete furos, então, é, vamos assim dizer, é, é um costume. Não vou é dizer um superstição, costume. porque tem gente que até pode se magoar com isso. É um costume. Acha que a sorte viria por causa do sete. É, viria por causa entendi. do sete. É, mais um. Pata traseira. Eu tava falando aqui, conversando aqui, algum animal já te mordeu, você tá não trabalhando? Mordeu, ou o.. Ah, morder, morder não, mas tem que ficar meio. Esperto, né? Tá ah tá ainda não, mas nas mãos ali que você trabalha mais. É mais perigoso, mais né? Perto da. da, da. Da boquinha da do bichinho? Dele, da cabeça dele já é mais perigoso, né? É, olha também a coxa também. Quando é garanhão, aí... né? Cavalo inteiro. Aí é perigoso, né? Por conta da. Por conta da, da maneira como ele trata, né? Vou ficar ali, ó. Não, fica melhor ainda. Fica lindo, hein? Então, tarde, pôr o pé naquele portão ali. É. Pra tentar sair? Não, ela, ela não Acabou. pode ver o carro entrando, que ela acha que já vai dar comida dela. Pagando, pra dar ah, comida avisando. Pra quero, quero. quero. Qualquer carro que chegou, ali, ela já acha que vai dar comida pra ela. <risos> Eu vou falar a verdade, viu? Você vê que o seu martelo também tem um, um desenho especial para você virar e quebrar. É, Sobra, né? Ele tem um corquinho né, na orelha dele. É, você, eu vi que você pega e torce e já cai a ponta. Você nunca martelou o dedo aí, não? Ah, de vez em quando, quando tem animal, às vezes dá um puxão. Na hora que você está batendo, né? É, é toda a profissão tem seus. Tem os riscos, né? É. É, Madalena, porque ele encaixa lá dentro, bem, ó. É feito sob medida. <risos> Tô vendo, Ademir. <risos> hein, Ademir. Tô vendo, viu? Ó o fazendeiro aqui, ó. O material que eu peguei na sua na sua empresa lá semana passada, a metade já foi embora. Até enfiar dentro dos concretos lá dentro. Chegou mais alguma coisa no final de semana? Né? Aí, está... Aí tem umas pontas. Né? Você estava usando, né? É, não, mas é que sobrou, né? Ah, que sobrou. Ele cortou. Eu fui lá no, no lote buscar um cego lá para ele fazer. Aí sobrou um pedaço. E né? o lote lá você não... Não negociou com ninguém, então. Melhor deixar quieto, né? Você deixa alguma coisa guardada lá, não? Tem uns ferros lá. Só, mãe. É, é. Tem uns pés de, de barracão lá, que eu tinha cortado. Pessoal, deixa eu mostrar uma curiosidade. Aquele animalzinho ali que tá. Próximo do nosso amigo ali só tem três patas, tá vendo pessoal? Olha lá. Perdeu uma, foi amputada. Mas vive aqui bem, né? Vive bem. Tão bem que às vezes até, até a pirraça outra lá, ó. É. O que aconteceu com o negão? É. Ah já. Era do vizinho de cima aí. Mudou Seu. e ficou aí. E agora vocês acolheram, tá aí, ó. Bem cuidado. Era magrinho e tudo machucado. Esse desbaste que você dá é justamente para deixar bonito, né? É. Para embelezar, né? Tirou. O excesso, é. né? e tira os rebardinhos de cravo, né? E essa lima também. Eu vou te falar uma verdade, hein? Ela está estranhando, que acho que é a primeira vez que fazem nela né? Ah, acho que faz tempo que não. Não, faz tempo que não faz. Ah, já foi feito não. outras vezes, então. É. Vai ter guanzana dele. Né? Não sabe? Ai ai. diz que a gente ora o animal pelo... é pelos dentes. Pelos dentes, né? Dizem, né? E a gente também. Não é que nem os dentes. Né? <risos> Você deve ter um... Deixa eu ver uns... <risos> tá nascendo o dente ainda aqui? Tá nascendo? Esse é o do juízo? <risos> o dentro oh, do juízo? Teve gente quente de que nem nasceu. É o dentro de leite? <risos> Ei, teve dente que nem nasceu ainda. É, então. É que nem é o senhor, tá nascendo cabelo ainda. Então, você vê? Vai desestressar ele? Ela? É ela. Tá bem cuidada, hein? Ó. Ah, se você depois me, me ceder Já dá uma matéria boa tá, Pra certeza. gente fazer sobre isso Porque Você então, tá, tá não imagina tá como dormindo. que nós gostamos De leite de cabra Eu fui numa Eu fui numa, numa chácara Do Adélio Está Adélio, vendo, nós estamos falando de você aqui agora Adélio Adélio é uma pessoa maravilhosa Que Deus nos deu também Um amigo e uma família fora de série Ele tem uma cabra é ele tirando o leite dela e a gente bebendo, rapaz De fazer de, bi, de, de bigode mesmo Já o creme ali, puro Puxa vida, mas que gostoso que é Só que lá, ele mora pro lado de Santa Rita Num sítio lá Então pra gente que gosta de leite de cabra, não tem Agora conversando com você, eu tô sabendo que você tem Porque o nosso leite é leite também de fazenda, né? Leite que eu bebo com a Madalena de fazenda, é um senhor que fornece mas de cabra não sabia nem, nem que existia aqui na, em Limeira, não? Tá no forçando, né? Você é, fornece para alguém aqui por perto? Vendo, oh, vendo bastante ali. Agora eu tô montando uma ordenha lá coisa boa, hein? Aí choveu, Tá molhado, tá molhado. É pessoal, mais uma família que vocês estão conhecendo hoje aqui no canal do Cício e Madalena. Então ali está a Tereza, está o Ademir, a netinha. E cuidando do, da éguinha da aqui está o Luizinho, esse aqui. Ó. Esse aqui é como se fosse de casa. Luizinho, quanto tempo vocês estão com a Tereza? Mais de 25 anos, não tá? Mais de 25 anos. Mais de 25 anos, né? Ele é igual ao meu cunhado, gente. Meu cunhado é, é uma pessoa que a gente tem um amor muito grande. É como se fosse de dentro da minha casa mesmo. O meu cunhado, Luizinho, quando eu falei para a que nós vimos para cá, eu convidei ele para vir junto. De tão amigo que ele é nosso. E Deus abençou que deu certo. Eu vi, Ah, a mulher... É. Vou dar uma saídinha rapidinha aqui, ó. A mulher tá tratando as galinhas lá. Olha que beleza lá. Olha que festa. E vai que vai, hein? É pata, é galinha, é galo. E uma subiu na mulher, olha lá. Subiu na mulher. Olha que coisa mais bonita. Ah, é uma liberdade fora de sério, né? Olha que bonitinha. Subiu nela, gente. Agora que desceu, ó. Então essa é a última é, ferradura. É porque o cara falou que a gente não falta o pé dele, não pega força. Esse é um aço especial desse martelo, né? É, não. Tô percebendo é. que não é um. não é um. Olha um. bem! A festa! Opa! Que delícia! Oi! Tudo bom? Que luz, graça! Que bom! Que bom, hein? Não precisa de um aqui, não fazia nada. Que maravilha! É até bonito ver! Também o animal você tem que ir, logicamente, conforme ele vai. Você tem que seguir, né? Porque... É, tem que ir seguindo ele, né? não você querer. É dançando conforme a música, né? Lutar Literalmente, a... né? Lutar contra a força dele. Consegue, né? Bom, gente, mais uma matéria pro canal. Felizmente, estávamos no lugar certo, na hora certa, no dia certo. Conhecemos mais um ferrador. Depois eu já disse que vou colocar o telefone dele aí. pessoal daqui de perto, da região de Limeira... Já sabe que tem mais um. E se precisar de um trabalho bem feito, vocês acabaram de ver. É só ligar para ele. Que ele vai correr lá e fazer o trabalho para vocês, tá bom? Ah, outra coisa, ele também cria cabras para a produção de leite. Carne também? Carne é também dá, também. Carne também dá, né? Mas no caso agora é mais o leite. É, mais o leite. É, você vai receber telefone, você vai ver só. Eu fiz uma matéria com a minha esposa lá em Minas Gerais, de um rapaz que produz café. Café? É. Você acredita que uma empresa de Belo Horizonte, uma grande empresa que só serve café na, na região, lá na, na cidade, né? fechou com ele? É. é. Com exclusividade o café dele? É, Viu uma matéria no nosso canal... Entrou em contato com ele, primeiro entrou em contato comigo por causa do telefone. Entrou em contato com ele, hoje ele é fornecedor para uma rede de café. É só o café dele que serve lá. Mas pensa num café. Sabe? Ele não coloca mistura. É café, se é Conilon é Conilon, se é Arábica é Arábica. Não tem mistura de grãos. E a empresa fechou com ele. E isso quem fica feliz sou eu. Daí ele ligou para mim. Ligou para mim me convidando o pai na casa dele, eu fui lá. Aí eu não sabia porque que era, daí ele falou eu te convidei para vir para cá passar um final de semana para te contar isso. Aí ele me contou. Falei, graças a Deus, primeiramente é você, tô dando aula de torrefação de café para pessoas de várias partes do Brasil. Deve estar me ouvindo agora, né, Carlinhos? Eu tô falando de você, viu, meu querido. Tá vendo? É, através de amizade. Tudo é amizade. É amizade é. E se torna grande é. negócio né? Tudo é amizade. Bom, então mais um trabalho pronto. Aí, tá pronto, concluído. Sapatinho novo na menina? É. Pronto não. Tem que fazer um teste agora. Né? <risos> Pode, é. Fazer é. o teste. É. Pode é. Fazer é. o teste. É. Pode é. O, teste. É. O, é. o teste é subir nela e, <risos> e dar uma volta. Dá uma volta. aí, só porque. Quem o se pior. candidata? Menino vai, vizinho, sobe nela e dá uma volta. Nela? nela? nela. É nela. Onde você vai por ela, Lu, pra ele pegar lá o... Bem, dá uma ah, voltinha com ela, tá bom? Faz tempo que ela não anda. É. Ah, Lu, mas não é o que ele tá falando, É, né? Não é o Uai, tá faltando ah, coragem aí, é? O Será que eu vou ter que mandar a Madalena subir? Ah, é? Ô, <risos> é. oh, neguinha! Oh, neguinha! Oh, não, não neguinha. Oh, neguinha? É. É, é, é macho. É macho? Ô neguinho! Vai ser <risos> eu, eu não oh, sei, e que... várias nesse espelho aí, eu não tô vendo nada. Chama a égua de cavalo, <risos> cachorro de. de... de cachorro! <risos> que isso, rapaz? Agora aqui eu não erro, ó. Oi, linda! Olha a cara de brava, gente, que cara de brava. Que vi assim, ó. Que ver assim, eu não gosto. Ah. Deu pra aparecer na tela. Vai lá, Luiz, sobe. Se você cair, eu não vou dar risada. Sem ser, não dá. Bom, gente, eu fui feliz hoje porque uhum. tem mais esses, esses dois animais para fazer casqueamento. <risos> e agora eu vou conseguir eu gravar o casqueamento. Uau! Dá para gravar muito bem. É! é. Não vocês comprar essa câmera? Ah, quando eu fazia casamento ainda. Eu, eu fazia casamento, então eu tive que comprar uma dessa. Olha lá, vai fugindo lá, ó. Tá aqui na chácara, tá aqui perto. Peraí. Olha aqui! Melhor descer aí, eu acho. É, ela não vai virar ali. Eu vou descer ali, eu vou desligar porque eu vou descer ali. Como tá, né? Como vai ficar depois? É. Daí eu vou mostrar o trabalho que tá. Vou mostrar pra vocês como que é o casqueamento. É a primeira vez que eu vou gravar um casqueamento. Eu já gravei ferrando, mas limpando assim é a primeira vez. Comprou a cama lá? Tá bem com tá. E isso ah. aí também traz doença, né, Eduardo? Traz. Pega ah. bactéria, fungo, né? Eu deixo, mas se ela não conhece ela lá. Verdade, e tem tá dor, né? É que nem uma unha cravada na gente. Ah, vamos da pequena É, então, pequena o quê? Nossa, jogou aqui. Igual as facas, minha Lu, Lu. Ah, essa faca é uma faca que ela é, inclusive, desenhada pra isso, né? Ah, é. lá, tá, né, esse má, cheiro forte chama, é né? daí? É, mas tá Cheiro? É, fica. É, é fedorzinho mesmo. É, é chulé, né? É chulé. <risos> né? Ah, é? Não, mas eu não ligo, né? É porque entra lá dentro, né? Hum. Ó. É totô. Totô dos cabais. Isso aqui faz quanto tempo, Tereza, que não faz isso? Ah, ela. Tentado, não, ah, faz uns par de mês. Ele fica ruim depois. Você tem prática as duas mãos, né, Eduardo? Isso é, é. bom, hein? É. Ela... ela. Não, vai lá. Não, eu já tô brava com você. Vai lá agora. Agora eu tô brava. Ó, é que corta ela um emagreceu muito. Eu não tiro do peito. É. Ah, ah é tá. Aí dentro né, é como se fosse uma concha. É. Você vai tirar o excesso que tá dentro, né? Aí você segue um caminho é, para um, reto. O limite aqui, né? É. Olha lá, um negócio aí. bom de cortar um a unha. Que, que interessante. É uma unha aí, É É, parece uma, é uma ferradura, né? na hora que você acabar aí, você faz a minha. já tem que se prepara lá. lá. Pois é, tá fiadinha Nossa, olha ele fazendo aqui lá no... Ah, se fosse fazer unha de gente assim, ninguém queria não, Tereza. O cara é quase uma na vida. Será que doido? Não dói. Aí não, nesse aqui caso não. aí não, porque não pegou. Igual você falou aquela hora, não pegou aquela parte. É que nem aqui, ó. Você tá vendo aqui, ó? Essa linha branca aqui? Sei. Daqui pra fora. É morto. Vamos dizer, não corre a circulação. É que nem a unha da gente. É pra daí, daí pra daqui, dentro, pra que, dentro é o tem daí que é problema. Aí que é o problema. É vivo, né, que a gente é, fala. Entendi. Mas eu vou te falar a verdade, hein? Cheirinho bom, né Tereza? É. Cheirinho bom, né? Ah, é. Pilarzinho mais ou menos. cá Billy. Billy vem pra cá. Mas você tá em gibinho também, né? É o Billy de Kid? Não? É Billy? Eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu. Ô Billy, você é o Billy de Kid? balanceamento, vê se tá pronto. Quer dizer, você tem um olhar clínico para isso. É. Eu olhando assim eu nem uhum. tenho noção. Para ver se tá no prumo? É, para ver se tá balanceado. Então, assim. o dia que um, que um rapaz falou para mim, ele falou que o animal com, quando ele coloca a pata no chão, existe uma plumada na na perna dele, né? Eu não sei como você chama isso daí. Assim ele não pode pisar assim, por exemplo, ó, para dentro. Não, vira, ou pra fora? É, tem que se pisar acertado, é, não é. igual. Isso. Bater igual. Aí foi que eu, eu fui entender, é, rapaz, que, é. que a gente que é... Se você é... casquear torto deixa um lado, é que não é o pneu do, do carro. carro, se ficar torto... Isso, torto. é, é, é. Aqui é mesmo combaixo negativo aqui... ou combaixo positivo, Porque que a gente ele fala. É preto, né? Ele pisa em dois tempos, quando ele pisar assim, ele vai pisar assim, assim, assim... assim Exato, assim. é o que ele tava explicando pra, um pra mim. Pra cima, né? Aí foi que eu fui aprender, eu vi ele fazendo lá. Ela não é queimado, não é chega? É. Madalena, você chegou a tomar chá feito com é. chifre queimado? É. Ah, eu, eu também tomei quando era criança, minha mãe fazia, minha avó fazia, mas eu não lembro se é pra verme. Pegava o chifre, fazia um chá. Aquilo Não. lá e a gente tomava aquilo lá e é. acho que funcionava, porque eu tô vivo. É oh. ele, quer, Billy, vem bem. Aqui. ele quer aquele cheiro lá, né? Pra é. ele pegar lá, é. hein? Você vai apanhar. É porque. Aí já, já é o acabamento, é. né? É. É. Já tá é. Também, também já tá é. quase pronto para colocar a ferradura, né? Tá, embaixo tá, já tá balanceadinho. É que ninguém anda. Não adianta, né, Tereza? Ninguém anda, como né, que com aquela lá é e agora o sobrinho do Luiz vai andar, né? Entendi. É, tá vendo? Tá vendo? Vai. Vai. Sei falar, não já sou. Tá vendo? Não, não era do pote separado, é? Que nós Não era pra ter separado. Não desmamou ainda? Não, senhor, já falei Ó, oh, só tá o pau da rabiola, olha aí, ó. É. é, porque o outro vai sugando. O outro vai mamando, vai sugando. É. Tudo que ela come, vai, vai mamando. E ele vai só crescendo. Eduardo, um. os cursos que você faz é na prática também, né? É. Aí claro. vocês vão o quê? Em fazendas? Vai em fazenda, em áreas, né? Oh, é já no que curso, que você... no curso já tem um lugar pra vocês ir lá e fazer esse trabalho, aprender tenho, tenho, novidades nesses lugares, novidades, né? é. Deve ser muito bom, né? É bom, né? Conhecimento nunca é demais. Não, né? nunca é demais. Eu aqui agora eu tô arredondando, tá vendo? Uhum. Arredondei todas as as bordas, para não... Como ela vai ficar casqueada, não ter quina para ela quebrar, entendeu? Ah, Se tá, entendi. Se eu errar eu não podia arredondar. Entendi. Só no eu não casqueamento você pode erradura, fazer isso. Né? no casqueamento eu arredondo bem aqui. Porque ela, quando ela pisar, né? Ela não vai bater. É, Quebrar a quina, né? Não lascar, né? Quebrar tá é a quina, entendeu? Ah, né? né? Rapaz, agora eu que observei o quanto tira, né? Ah, você viu da Pandorinha lá, tá tudo lá. Interessante, né? Pandorinha tá que taca. E taca. É gente, o canal do Cícero Ferreira e da Madalena é isso que dá A gente pega amizade com as pessoas, vai conhecendo um aqui, conhecendo outro ali Já me saiu um convite para viajar a cavalo lá para Itirapina. Pena que na data que eles vão eu tenho já um compromisso Mas é tão bom fazer amizade e vocês que são inscritos do canal sabem disso. Os que entram em contato comigo, com a minha esposa, pelo telefone, pelo WhatsApp. A gente tem uma honra imensa quando alguém entra em contato com a gente. E é isso que a gente ganha, amizade, amizade mais amizade. Eu não conheci o Eduardo, que conhecendo aqui vocês viram como é que foi. De maneira que Deus vai nos abençoando. Na minha opinião, isso é qualidade de vida. Você pode ter dinheiro, mas se você não tiver amigo, meu amigo, você está lascado. Não tem nada, né? Nada. E depois que nós tivemos o privilégio de abrir esse canal, Eduardo, não, temos não, convite para ir para tanto lugar. E o ano que vem eu estarei completamente livre do meu trabalho, porque já me aposentei, né? Hum. Aí eu vou começar a viajar. Aí, se, é. Deus quiser, se Deus quiser, né? andar com o pessoal, conhecer mais gente, conhecer mais lugares. Teve um lugar que eu fui com a minha esposa aí, nós perguntamos para a família, depois que nós ficamos lá umas 4 horas, onde que tinha um, um hotel bom para a gente ficar. Um hotel não, uma pensão boa, né? Ah, pai do céu, foi ofender a família com essa pergunta. E ela falou, não, pelo amor de Deus, você está fazendo a pergunta errada. Já está o quarto preparado para vocês aí. Aí eu fui ver como que ainda tem gente nessa terra que são gente boa. E não parece, né? Se olhando assim, a grosso modo você não fala, né? Não, mas Eu não sabia que tem tudo isso debaixo de um casco, não? Tem, e aqui se você não fizer bem feito, reflete para cima. Aí dá dor no animal. Dá dor, gera tudo, né? Muito interessante, viu? Esse excesso você viu quando você olhou, né? É, já vi aqui que esse lado está um pouco mais alto. Que eu... Bom, casqueadores desse Brasil de Deus que está entrando aqui no, no canal para ver o trabalho de Eduardo. Entre em contato com ele, gente. Faz amizade. amizade nunca tá demais. É, né? é muito bom. Eu fico muito feliz que através desse canal as pessoas estão interagindo. Eduardo, vou contar pra você uma Até namoro já tá saindo, acredita? Oi? Até namoro Oi, que verdade, a pessoa Oi? vê algumas situações Entra em contato comigo Pergunta se eu posso fornecer o telefone Eu falo, vou ver com a pessoa se a pessoa deixa Normalmente deixa Aí a pessoa já começa a fazer amizade E é tão bom, rapaz A gente se sente tão útil Aí você dá uma olhada e agora no olho, no Existe algum algum objeto, algum pra Você entender assim, algum prumo, alguma coisa pra isso ou é no olho mesmo? Tem é na um prática. tem, mas o a gente que como a gente já tá na lida, na lida a gente já não precisa de nada, né? Tem mais ou menos no olho, né? É, né? Mas tem o, o aprumo, tem o angulador, depois. Tudo isso aí tem. Tem isso você tem? Tem. Ah, tá. Enquanto teu olho dizer tem que tirar, tem que tirar. Tem que tirar. É, quando eu escolhi o tema Vida na Roça Eu creio que foi até graça de Deus que eu escolhi esse tema Porque é tão bom aprender as coisas, rapaz E na roça tem tanta sabedoria Que ainda tá por desvendar, que não é brincadeira né? E ela tá de boa, tá deixando fazer de boa, né? Agora aqui é a finalização né, o mesmo trabalho que você fez na outra, né? Esse, esse é o mesmo trabalho na outra. Comprimento de pinça. <risos> Quase do tempo, né, Eduardo? Tá seco também, né? É. Seco e é. ela tá no, no... seco tá um vidro. Aí, seu moço, ó. Que coisa boa foi vir nessa, na, no seu sítio hoje. Aí, valeu a pena. Pegamos... O, o trabalho do Eduardo, já passamos as horas boas, já comemos um bolinho de chuva, tomamos um café. Tem janta? Tem janta também? Tem, né? Lá no restaurante do Zé? É o <risos> franguinho caipira com pulenta, né? Ô, oh, coisa boa, hein? Eu tô assim, admirada, que eu tava em casa com a minha esposa e ela sentiu no coração da gente vir aqui, né? Aí, eu, quando ela senta, é difícil errar a tacada, né? e não, não, eu já quero ir na casa dele, já, não, se, na chegada dele já faz tempo. Aí hoje eu vim, aí que beleza. Oi. Conheci o Eduardo, conheci o trabalho de Eduardo. Fizemos uma amizade. É, isso matéria, é muito bom. Ele... É. Bom, pessoal, então eu vou parando por aqui, por causa do, na verdade, por causa do final do dia, né? Mas já consegui ver um casqueamento... Foi vimos aquela fe... acabar de ferradura lá. E já valeu a pena eu ter vindo aqui. Vocês também estão aí nos prestigiando mais uma vez. Então deixe o seu like, comente, compartilhe o canal. Que vai ser muito bom pra gente. Deus abençoe a todos. E vamos pra frente que atrás vem gente.